Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a acentuação em hiatos e ditongos. Bom, antes de entrarmos no conteúdo do vídeo, você se lembra o que são hiatos e ditongos? Um hiato se caracteriza pela proximidade de duas vogais em uma palavra, que estão separadas em duas sílabas diferentes. Já um ditongo acontece quando há a união de duas vogais em uma mesma sílaba. Bom, vamos ver um exemplo que eu trouxe para entendermos melhor. Bom, existem algumas regrinhas que devemos ter em mente quando estamos estudando a acentuação acentuação em hiatos e ditongos. Quando falamos de ditongo, devemos saber que aquele chamado de ditongo aberto, ou seja, o que pronunciamos a vogal com a boca aberta, deve vir sempre acompanhado de acentuação, quando encontrado em palavras oxítonas, como por exemplo, em chapéu, coronéis e dói. Além disso, diferentemente das palavras oxítonas, o ditongo das palavras paroxítonas não aparece acentuado. No caso da acentuação em iatos, devemos prestar atenção em palavras em que as letras I e U aparecem sozinhas como sílaba ou com uma letra S. Essas palavras levam acentuação em sua grafia, como, por exemplo, saída, saúde ou faísca. Porém, esta regra tem uma exceção para palavras que possuem o NH, como, por exemplo, rainha ou moinho. Percebe? Em ambas as palavras, temos um hiato, a união na grafia de duas vogais, porém, a separação de ambas na pronúncia ra-in-nha, ou moinho. Além disso, devemos saber que palavras com duas vogais, o", ou duas vogais "-é", não aparecem mais acentuadas, segundo o novo acordo ortográfico. Por exemplo, voo ou vem, que também são hiatos. Bom, este trecho de um artigo enciclopédico consegue mostrar para gente algumas palavras semelhantes funcionando a partir da regra de acentuação que acabamos de estudar. O texto diz o seguinte, histórias de heróis também são muito comuns em várias culturas. Contos heróicos ajudam a unir as pessoas e fazê-las lembrar o passado comum. Bom, conseguimos perceber que existem duas palavras parecidas neste texto, não é? São as palavras heróis e heróicos. Ainda que muito parecidas, você consegue perceber que apenas uma delas possui acentuação, é a palavra heróis. Isso porque a primeira palavra possui duas sílabas, a sílaba e e a sílaba rois. Como vimos no começo do vídeo, a união das duas vogais em uma mesma sílaba caracteriza um ditongo na palavra. Já a palavra heróicos é dividida em três sílabas, e-roi-cos e, neste caso, a letra O do meio da palavra não vem acentuada. E, mesmo que seja também um ditongo, por possuir as vogais O e I unidas numa mesma sílaba, é uma paroxítona e, por conta disso, não leva a acentuação. Bom, espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje. A gente se encontra em próximo vídeo, tudo bem? Até lá e bons estudos!